Ver o mercado é. comercial, industrial, um bom mercado pra se trabalhar? Sim. Eu, as pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem, ah, obra, obra, obra, e as pessoas acham que a obra é só de casa. É né? só de casa. Não, eu acho assim: o que, que acontece? Se você olhar, qual é a tendência hoje das pessoas? Elas. Tão pouco na rua. estão uhum. indo cada vez mais pro lazer dela. Dentro dos centros comerciais. Sim. Dentro dos shoppings. Dentro das áreas criadas para sim. lazer. E te digo mais que eu escutei outro dia um podcast. Muito legal. Com o cara que é dono da Polishop. Aquele que vai de sim, sim. E ele contando como os shoppings não vão acabar. Não vão acabar. Isso não pessoas, é. gostam das pessoas gostam de pessoas. Gostam de pessoas. É o contrário. Tem. Ele falou as pessoas vão no shopping pra ver, pesquisar. E podem até comprar na galera. Elas vão no shopping tocar. A gente tem uma frase que a gente fala: as lojas não vão acabar. As lojas não vão acabar, mas elas vão modificar. Então vamos. essa forma de, de consumo isso mudou. Hoje você entra na Saraiva ninguém mais compra livro na Saraiva. Então vai retirar livro na Saraiva. <risos> mas você vai, você vai até lá pra poder dar uma olhada, dar uma olhada. Pra... Ah, não, você vai comprar. Eu, eu vi isso várias vezes. Vai comprar, não, não, só me retirar. Mas a pessoa tem aquela experiência ali dentro. Tem. Então. E às vezes vê outros livros e acabou. Então, esse é channel. Você tá em vários canais hoje. é... Eu, caramba, eu já é um cara que falar falava isso aí, ó, É channel. É, fala, fala, é né? fundamental, porque você precisa estar em vários canais e você precisa falar a mesma língua em todos os canais. Que existe algum distúrbio nisso aí. Porque existem empresas que vendem na internet e vendem na loja física. Uhum. Mas você conseguir integrar. Quando a pessoa tá no seu espaço físico, ela tem a mesma sensação do online e ao contrário. Então você entra na loja virtual, é como se você estivesse... Quando você pisa na física, você... Opa! No meu lugar. Então você tem que conseguir passar aquele mesmo clima, com a mesma... Tudo virtual e, e real. Tem, tem lojas que estão arrebentando com isso. A Cacau Show tá com uma proposta maravilhosa. Eles fizeram um laboratório de, de chocolate. E no fundo tudo é, é, é mercado tudo pra gente, pra gente tudo, né? tudo é mercado pra gente. Por quê? Vocês é precisam cada vez mais de... Quanto mais lojas abrirem, quanto mais espaços abrirem, mais a gente vai executar obra e fazer projeto. Exatamente. Essa acelerada no, no tempo que todo mundo tem, mais a gente precisa fazer as coisas, ó. Yeah. Mais ágil, mais, com mais agilidade. Então você, entendendo tudo isso, não cabe especificar o um material errado. Hoje, quando eu recebo de outro arquiteto, eu falo. Isso aqui, com isso aqui que você tem, eu não consigo fazer cronograma. o meu grau. negócio. Porque isso aqui eu preciso de 15 dias, isso aqui eu, eu tenho 3, gosto. 2. Sabe o que já aconteceu mais de uma vez? Eu não. tenho uma lista, né, de WhatsApp. Uh -huh. E até se você não está na minha lista, aproveite e <risos> entre na minha lista de WhatsApp. Em que eu deixo um canal direto para as pessoas falarem comigo. Eu respondo e eu ajudo 100%? Eu não consigo. Não consigo. Certo. Alguns casos a gente, que a gente vê mais preocupantes, a gente consegue parar e ajudar. E já aconteceu em mais de uma vez um, um montador mandar mensagem pra gente no WhatsApp falando o seguinte: Helena, eu acho que isso aqui no projeto tá errado. Me ajuda? Primeira hum. coisa que eu pergunto: você procurou o projetista? Eu e não. eles não procuram, não procuram. Precisa ter esse, esse. abrir esse canal. Porque às vezes a gente dona Débora, isso aqui não vai dar certo. A senhora botou aqui, mas só tá bom no papel <risos> Deu certo no papel, na verdade. <risos> eu falo, não, por quê? Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer. É. Mas, mas no início, nossa, eu olhava e falava, nossa. Eu já fiz uma banheira, onde que eu não botei o botão. <risos> Aí o eletricista me enganou, ligou, no, eu tenho ideia de estagiário, quando ah. estagiário pode fazer isso. E ele foi lá no disjuntor, no quadro disjuntor, ah. e acionou, de uma atriz famosa ainda, olha só. Oh, meu Deus Aí ele acionou... Aí a atriz famosa tinha que ir no disjuntor quando queria ligar a banheira. Olha que delícia, Isso são coisas <risos> que você vai errar. Mas o, o, se você para pra ouvir essa galera, eles vão te orientando. Bom, é, Fala, tem que me convencer, né, você vai dizer que não vai dar certo. Tem uhum. que me convencer, porque não vai dar. É, esses dias, agora a gente colocou, ele colocou pra dentro. Não botou um salva... A gente tem que botar salva-registro em quase tudo. Meu Deus! Ai, eu fiquei muito irritada na hora. Ah, não, mas aí eu ia ter que... Eu acabei cavando, mas por que você não falou? E a gente já comprava um prolongador, tudo com prolongador. Uhum. E não ia ficar botando salva-registro em tudo. Aí houve um problema ali, a Olha, ah, isso não pode acontecer de uma próxima vez. Uhum. E aí você vai balizando isso com eles e vou vendo que você tá atenta. Uhum. Eu também, às vezes, eu vejo gente chegando em obra, que ele chega, tá, tá, o... Não, ah, passeio, não. né? Passeio. Não, passeio. Não. não, você não sabe nem com uma poeirinha, né? Sabe <risos> com esses pretos aqui? eu falo que é facinho, passo nessa lenço umedecido. Tá, tá nova pra fazer outra coisa. Porque se você, a, obra é vivência, a obra é vivência. A obra é vivência. A obra não tem como você experimentar uma obra de, de casa. E a gente fala profissional de projeto comercial. Você precisa estar na obra. Você precisa. Nem que seja pra acompanhamento. Ah, não tenho jeito. A gente só dá certificado para quem tiver estiver com 80% do curso concluído. E se você chegar no modo de obras, e você não não você vai ter 75%, a gente fala, isso foi estrategicamente pensado para vocês fazerem, porque é importante. Às vezes você fala, ai ah, obra, não quero, quero uhum. ficar no escritório, você vai projetar muito melhor, você vai ter experiência. Vai ter. Se aquilo funcionou se não funcionou.